O Museu Nacional dos Correios foi reaberto este ano em Brasília, depois de uma década. Após seis meses, já foram sete exposições. É o que você acompanha aqui, na TV Minicom. Um passeio pela história. Aqui tem caixa de correios da época do Império. Poucos passos depois, uma relíquia. A máquina de vender selos e cartões postais. Até o Zeppelin faz parte dessa trajetória. Ele fazia o percurso das cartas entre a América do Sul e Europa. O primeiro telégrafo está bem ali. Tudo isso no Museu Nacional dos Correios, em Brasília. O material faz parte de uma exposição que vai até o fim de janeiro. A ideia é mostrar qual o caminho que a correspondência percorre da postagem até chegar às mãos do destinatário. Venham porque vale a pena. É uma viagem tanto no tempo quanto na operação dos Correios. Do mundo postal para as riquezas amazônicas, 44 pinturas mostram que o maior estado do Brasil tem de melhor. Artistas de lá retratam as belezas naturais, o mundo urbano, as cores e tons do Amazonas. É arte genuinamente brasileira, exposta aqui até o dia 4 de novembro. É, o Museu Nacional dos Correios, em sua política é, curatorial, ele pretende privilegiar também artistas novos, artistas contemporâneos e a arte brasileira que é, muitas vezes é conhecida no exterior e não nacionalmente. O Museu Nacional dos Correios fica no centro de Brasília. Funcionou da década de 80 até 2001, quando foi fechado para reformas. Reabriu agora em 2012 e já trouxe sete exposições. Entre elas, uma inédita, que mostra um outro lado do paisagista Roberto Burle Marx. Em vez de belos jardins, desenhos feitos de próprio punho. Tem autorretrato e até imagens que flertam com o mundo abstrato. A exposição fica até o dia 30 de setembro. Depois vai para o Rio de Janeiro e para Recife. Após isso, Brasília tem nova programação. E até o final do ano teremos muitas atrações, são novas exposições selecionadas via, via edital. Pelo menos uma, uma, uma, uma, uma exposição é, que estamos selecionando com produtora local aqui de Brasília, atrações de cinema... No mês das crianças vamos ter uma programação especial para as crianças. Queremos ver o, o, o museu realmente é reinserido fortemente no circuito cultural de, de Brasília, como ele foi até a, década, até a década de 90. O Museu Nacional dos Correios fica no setor comercial sul, no centro de Brasília, e está aberto ao público de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, domingos e feriados, o horário de funcionamento é de meio-dia às seis da tarde. A entrada é franca.